Não para, Verticalização não para, vai não, não, não, não, não, não, não, não. Verticalização, diga não, não, não, não, não, não. Diga não, não, não, não, não, não. Verticalização, diga não, não, não, não, não, não. O objetivo desse, desse abraço, desse evento, foi demonstrar nosso protesto. A lei que foi votada na Câmara de Vereadores que permite a construção de prédios de até oito andares no canto norte da Praia Brava. O canto norte nós consideramos da lagoa até o costão. É, essa lei. Ela, ela vem pautada em diversas ilegalidades. É, atividade de baixo impacto, um prédio de oito andares, né? até onde? Sendo que os impactos também não se limitam ao canteiro de obras. Né? Eles se estendem. A nossa praia, a região toda do canto norte, tem áreas de manguezal, remanescentes é, de Mata Atlântica, é, restinga. E nada disso é respeitado. E a Unibrava pretende, através de uma ação civil pública, questionar, desde a formação do conselho gestor, que é um conselho que ele deve ser instituído por meio de um decreto. No entanto, ele precisa ser é, feito de maneira democrática. Ele precisa fazer uma audiência pública, convocar a sociedade que queira participar. Esse, esse abraço que a gente fez hoje, em 2008, foi para simbolizar essa manifestação, essa indignação da população com os nossos é, representantes do poder público e dessa maneira mostrar para eles que o que a gente quer não é isso que eles aprovaram não foi isso que eles fizeram eu moro no bairro São Vicente não preciso morar aqui para aproveitar esse campo isso é uma das coisas que motivou essas mil pessoas que estavam hoje aqui no abraço um dos motivos que fizeram que as pessoas viessem aqui para manifestar a indignação em relação à construção de prédios poder público ele ousa né, é, afrontar uma sentença judicial. É, esse é o nosso maior questionamento. Como o poder público ousa passar por cima de toda uma democracia, excluindo a comunidade, a população itaja itajaiense, desse debate que é tão importante? Como o poder público ousa né, enrasgar... Os pareceres técnicos que aqui caracterizam a área de preservação ambiental. Eu queria muito que os nossos representantes pudessem ter o um amor, as pessoas que frequentam esse lugar têm. Eles talvez não valorizam porque não colocam o pé aqui na areia, não sentem energia desse lugar. Qualquer um que vai ali na praia, meu, vê como é um lugar realmente especial. É, o cenário, é, a paisagem, a água daqui ela é, é medicinal. Nossa, é um lugar lindo, aves. Você vem passar um dia aqui, não tem como não curtir. E eles querem transformar isso, no que eles estão transformando o Canto Sul, no que já é a praia Balneário Camboriú daqui, do Canto do Morcego, a gente consegue olhar para o balneário, ver aquela imensidão de concreto de prédio, e não se conforma, né? Como que eles deixaram, né? Que tipo de progresso é esse? De desenvolvimento é esse, né? Numa cidade que chove 15 minutos e alaga tudo, ninguém sai de casa. E não tem vulnerabilidade nenhuma, né? A água ali em toda faixa, faixa da praia é imprópria para banho. Isso ainda não aconteceu aqui. E a nossa luta é para isso, né? Para que a gente consiga manter ele tocado, um pedaço desse paraíso. E a gente não vai deixar isso acontecer aqui, a gente não vai parar de lutar. Porque enquanto tiver gente que frequenta esse lugar, que ama e respeita esse lugar e respeita a natureza e entende que a gente é um com isso que tudo. A gente não vai desistir. É uma luta sem fim. Verticalização não para. Verticalização não para, mãe.